Marquinhos, por que tu não joga flex? Mano, é porque a flex ela é igual um normal game, né mano? É melhor ele jogar normal game Flex não tem valor nenhum, véi é... Mano, e se todo mundo começar a jogar flex, mano? Ah, eu teria que ser, tipo, uma forma de protesto, tá ligado? É, véi Mas isso não vai acontecer, sempre vai ter não, um dentão pra jogar solo como, do... Sim. Pegar um L e tirar uma print, né mano? Sempre vai ter sim. Queria um RPG estilo WoW em Runeterra? Ó Deve ser da hora nossa, velho, vou mentir não, viu, Quindim, mas dá uma moleza aqui, galera. Nossa, é. me motiva aí, Quindim, me dá forças aí, Bora, véio. bora, você vai jogar de Catarina agora, você vai gostar do boneco. Meu marco. Deus, é agora, Catarina. É agora, mano, é agora. Tá, vou de Catarina mesmo, galera, aí o Quindim vai passando o, o, o ensinamento, mano. Até runa, mano, vou pedir tudo, viu, Quindim, build. Beleza, beleza. Dano, dando dando dano na armor. Nossa, isso, não isso, peguei isso. ataque ah, speed. Tô... Pera aí, o King Jin foi sem smite? <risos> Apoio, pai. Você quer tentar farmar junto nível 1 galinha e depois a já vai pro mid? Não, acho que não. É melhor eu pegar a galinha solo e você pegar o XP solo. A gente não tá na segunda wave. Vou ver se eu tenho um plano aqui. Ó, oh, entraram na jungle tudo aqui, mano. Tá geral invadindo. Eles vão querer começar nessa jungle aqui, ó. Mas vamos entrar, ó. Calma. Caralho, aí o Graves ali foi louco, não, maluco. Falar. Tá bom, salvei ele já. Mano, acho que a gente compra isso, velho. Vai batendo aí, fi. Cara, que hype meu bagulho resetando. Mata ele mesmo se ele mamar, mesmo se ele mamar isso. Maluquice, velho. <risos> Vai bater em MG aí, Marquinhos. Já tá com o <risos> Me, me mostra pinga depois quanto de XP você vai ganhar. Já tomei Catarina, viu? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo como este, beleza? Já ativa o sininho. Compra o tom aí, tu tem 5 stacks de lacre. 5 stacks, isso é muito? Isso, cara. Mano, é tipo, o seu tem uns 5 stacks de lacre e o jogo acaba. O jogo 1, Uma puxa full e dá uma entrada na jungle do Fito, agora se bem que ele já deve fazer. Foda que eu não tenho tudo. o meu E, né, véi? Vai ser só level 3. Não pega aqui agora não? 3? Não, pega nada. A catapa, por. Ah, você. Ah, você mas pega. é igual. Ó, oh, só corre, só corre. Ah, vira os caras qualquer coisa. Grana aí, velho. O não pode ser, tem que ser na ideia. Pode não. Corre, corre! Ah, eu acho que a gente não ganha não. Que eu ia pegar a daga e virar no cara, mano. Né? Eu perdi muito HP, mas tô eu tenho. Tô invadindo, gente. viu? Tô invadindo, não hum. sei ou sei. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Vai correndo aí, Marquinhos. Acho que vai dar ruim. Tô indo, tô indo. <risos> ai, ai, ai. Esses caras tão malucos, família Maluco, biruta Mano, é, é o que que foca mesmo? Foca o que? Pode focar Na é. real, bota um pontinho no que agora e depois é a max E depois maxar Max E Por que que é max E, mano? Então, mais é que a, a match contra a Irelia tem muito sustento, tá ligado? E o seu que é pra você pokear na lane Se a match tem sustento, não tem sentido, entendeu? Parece que eu morri aqui, viu? Calculado. Não vem não, Fiddle. Vai ficar ruim pra você. Sei que você tá dando a volta. O Fido tá na sua jungle topside, viu, Kindas? Aqui, ó. Roubar o campo é worth. Peguei, eu peguei. Pode comprar, pode comprar. Pode comprar, pode comprar. No Fido, no Fiddle. Parei de tancar, viu? Ai, ela tanca muito. Eu mete um flash, velho. Você viu? Sei lá quanto tempo. Ah, não, não. Ó, oh, eu não, vou, eu vou, eu vou. Não, vou, vou, não, eu não, vou. não vai não, doido. Então vai aí, mano. <risos> é assim que não é, vai. Catarina, então. Essa máquina. Galera, olha, olha esses bonecos, mano. Cancela as apostas, é. Geral vem na derrota, né? Ah, parei meu B. Calma, calma, filho, calma, calma. Ó, calma. Oh, fui. Caralho, esse aqui. Caralho, viado! Mó combaço, velho! Caralho, foi mó como bonito, <risos> velho! Eu só apertei os botões tudo aqui. Caralho. Nossa, eu tava focando full Q ainda, mano. Agora que eu vou perceber. Né? Vou ou não vou, hein, família? É, fala dela. Fala da catarina. Caralho, matei. E eu, eu, eu acho que eu curei, galera. Por isso que eu pulei nos minions pra dar dano neles e me curar, tá ligado? É por isso que eu não morri, velho. Tem um protobelt na próxima wave. Mano, vou ter que dar over, né, velho? Acho que eu vou dar over aqui de Jintamid. Vou mobiar essa aqui vai pro. Ai, meu! Eu sabia, mano! Meu Deus, velho! Aí é foda, hein, mano? Pô, tu tá... Sei lá, vai ser alguma coisa... Tá lá vindo, tá acontecendo. Você tá sentindo assim, ó. Vai acontecer alguma coisa. Meu amigo, eu tô perdido aqui, mano. Nossa, velho. Imoral, velho. É imoral isso aqui, velho. Não tem o que o cara fazer, mas não tem, velho, não tem, não dá, velho. Haha, pegou. Ó, nice. se liga na Jinx, se liga na Jinx, véio. só se liga. Tô vendo, eu não vou nem... Eu vou ficar tentando você. Boa. <risos> Main? Hã? Main, Main, Main. Fala, família. Ai! Nossa. Fala dele, galera. Pode falar. Yumi! É, mas que ela não gosta de você, não. Ela não entra nos outros que precisa, né, mano? Tá meio perigoso isso aí, Ah, tá, tá um pouco. Olha ah lá o silence no pé que você falou, né, mano? Que gente tinha avisado o silence no pé, mano. Soraka Counter, então, como é que é? É bom, é bom. Pô, mano, achei que eu ia entrar rasgando sem dar tempo dele dar silence, tá ligado? Esse nós é, joga na moral, né, mano? É que é só o nosso time inteiro juntar mesmo. É, silence. Pois é, hype. E foi, né? Ah, Quindim, agora eu que morri, mano. De novo no silence da Soraka, mano. Pô, família, o jogo vai ser sempre assim infinito, mano. Opa, vai, o Filho também morri, trollou, morri. ó. Bora, bora, bora, família. Vai, Quindim, tudo na sua mão, mano. É o Bundas. Ó, gastou o silence, Entrou rasgando. Zoninha? Não Tô tem. Certo. É full grid mesmo, poucas ideias e pode acreditar, irmãozinho. Cura aí, Aê, oh, a minha, acabou. Ganhamos, ganhamos, ganhamos, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vai, ah, mano, acabou o jogo, hein, galera. Olha lá, acabou. Caralho, velho, eu tô só a bilela da eu preguiça, mano. Nossa, tô cansado, eu velho. Eu. Eu, eu, eu, eu, eu.